Fala galerinha, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema. E eu sou o Gabriel Sacabotu. Esse aqui é o canal Tazul. Tá e aqui você vai conhecer tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguilho. A gente está aqui com uma pessoa muito especial. Então, pega aí a vinheta e vamos para esse vídeo maravilhoso. Bora! Fala galera! É, beleza, como é que vocês estão? Né? Eu estou emocionado, <risos> eu, eu, não, eu não tenho palavras para descrever esse momento. Se você não conhece, eu vou estar tá deixando aqui... O eu, eu, eu que, que eu estou fazendo aqui? Né? Obviamente não, conhece. Não, mas tem gente, tem gente que pode não, não conhecer e, e me ajuda aí, ajuda Robertinho, nós aqui, a dupla aqui. Pô. Vai estar tá aí embaixo, é, Gabriel Sakamoto, tudo xixi misturado, Aguilha Cash, o maior programa ao vivo de Aguilha do Brasil. O maior canal de arguilho do Brasil também, e que sabe do mundo, das Américas, da porra toda. Um cara super firmeza que me recebeu aqui no estúdio dele aqui em São Paulo. Pra você que não sabe, é, quando esse vídeo for lançado, provavelmente já vai ter sido lançado o vídeo da Expo Ruka. Então dá uma pausa nesse vídeo, já deixa lá para reprodução automática lá pra você ver depois. É um evento que acontece aqui em São Paulo, a maior feira de arguilho da América Latina inteira. É um evento fenomenal. A gente veio aqui acompanhar o evento, gravar para vocês, mostrar como é. E de quebra, ainda tivemos essa recepção maravilhosa desse lindo, desse maravilhoso, é, que é o Sakamoto. Então, Saka, fala aí um pouco quem você é, o que você faz, é, o que você achou da Expo Boca também para a galera que vai ver o vídeo. Primeiro, obrigado, obrigado pelo carinho. Já conheço há um tempinho, não muito tempo, mas o um tempo suficiente para dizer que é uma pessoa incrível, com muito, mas muito assim, é, empatia e simpatia e né, tua, eu falo com muita tranquilidade, né, que, assim, não costumo é, abrir a, a minha casa, porque aqui não é minha casa, onde eu durmo, né? Eu, mas é assim, é minha casa porque eu passo meu tempo, passa mais tempo aqui, né, em onde casa, minhas ideias, meu, meu, onde eu desabafo, mas é um prazer ter vocês aqui, tanto você como a Lanta tá aí, ó. Eu, eu gosto muito, só para, antes de falar tudo, eu gosto muito que ela está aí na produção, porque quantos, quanto mais mulheres nós tivermos no nosso mundo do seja em vídeos, seja em tabacarias, em laudes, é para mim é, é sensacional. Porque a mulher, ela sempre vai ter um cuidado muito melhor que, que, que nós, homens. A gente a gente tenta mostrar que é organizado, mas, mas não é. A mulherada manja, manja super bem, então, Ana, parabéns pelo seu trabalho. Aí. Muito obrigado. Mas vamos lá, contar um pouco da minha história. Meu nome é Gabriel Sakamoto. A minha idade eu vou deixar para algum outro momento, né? Mentira, não, você fala a minha idade, tenho 20% de idade, vocês tentam adivinhar. Mas sou aqui de São Paulo, nasci em São Paulo, a cara de japonês, minha família é né, do Paraná, mas nasci em São Paulo, já fumo um arguile desde. Acho que a primeira vez que eu já dar puxado, né? Fumo puxado foi em 2005. E desde lá, assim, eu nunca parei, né? Obviamente que no começo vai fuma num dia, depois uns 10 dias eu fumo de novo. Era muito um é... mais difícil também, né? É, né? Acessibilidade, as coisas também, de entender como é que funciona. Né? Eu levo lá, legal, tal fumaça, mas trovo, não estou muito familiarizado, né? Então, eu, desde essa época que eu dei a primeira puxada, eu fui diminuindo meu, meu, minha, o, o tempo, de, a distância entre, entre as, as sessões. E sou formado em rádio e televisão. Para quem, quem não sabe, sou formado aqui na faculdade de Caça do Livro é, em São Paulo, Nossa. uma faculdade voltada só para comunicação, onde me ajudou bastante. Trabalhei quatro anos em, ra, é, em rádio, rádio mesmo. Fui locutor, apresentador. Passei por produtoras de audiovisual, onde era sonoplasta, enfim, com áudio eu mexia em tudo e. Por incrível que pareça, eu não gostava de vídeo. Eu entrei na faculdade para rádio, rádio. Eu queria ser doutor, eu queria ser apresentador e não, não, nunca me deixou, assim, é, nunca me atraiu a questão do vídeo. E aí foi por causa do Arguiri que eu entrei no vídeo. Sim, sem muita perspectiva, sem muita interesse, mas hoje eu sou apaixonado. Tenho o canal Arguiri Cash, programa vídeo toda segunda-feira, como o Roberto disse. O Tudo Xixi Misturado, que é o um canal mais de análises e vivo do Arguiri, né? Tem muita gente perguntar ah, se vive só do Aguirre, hoje vivo só do Aguirre. e, e vivo feliz, vivo feliz, ah, tomo minhas pedradas, de gente tem preconceito, mas a gente tenta bater nessa, nessa barreira e é isso aí. Que dá pra viver realmente só de Aguirre, claro, ele tem outras coisas, outras funções, mas só de Aguirre realmente. Dá, só... dá, dá, dá pra viver, não, não é, oh meu Deus do céu, rios de dinheiro, mas não posso reclamar não, sou muito feliz principalmente pelo profissional né por exemplo, ir pra Brasília, uma região que eu jamais imaginei que eu pudesse conhecer, uh, também conhecer pessoas Japão incríveis. Japão, às vezes, né? Ah, já. Eu adoro. A Brasília é, Conheço tudo ali, né? É, ou quase tudo. Mentira, conheço pouco, mas ir para Brasília, viajar por tudo quanto é lugar, conhecer pessoas incríveis como você. Então, esse é a coisa que eu acho que mais me proporcionou. Momentos incríveis, situações sensacionais. E é uma coisa que é dúvida pessoal minha, mas também é um papo para mim, para eu ter, tirar dúvidas, conhecer mais. Quando foi que você falou que não curtia tanto essa questão do vídeo, era mais pro rádio? Quando foi que você parou e falou, Ué, vou fazer um vídeo aqui, qual foi a situação, o que, que rolou para tipo, fazer esse vídeo? Legal, essa, foi uma, essa é uma pergunta que eu acho que eu escondi, mas qual, qual que foi assim, a, a ideia? Né? Eu ajudava o pessoal do blog do Wargaming, mas como, como usuário mesmo, sabe escrevendo, tinha alguns tópicos, aí eu escrevia lá, comentava ou criava os meus, enfim. E aí, o blog começou a gerar os conteúdos uh, escritos e posteriormente os vídeos. E aí foi onde eu conheci Vinícius Gregoras, né? que hoje não está mais no mercado, mas já participou de diversos projetos. Enfim, ele é uma pessoa que me ajudou e me ensinou muita coisa. E nesse nesse processo que eu conheci ele, teve uma abertura para fazer um vídeo para o blog. Assim, eles, eles queriam ter mais pessoas produzindo conteúdo, que só tinha duas ou três. Se eu me engano, o Pro Barreiros, que criou, que. Eu sou fã, admirador uh, de, dele do que ele fez pelo Arquilha aqui no Brasil. O Spider, né que até hoje está no mercado, graças a Deus, o professor é muito inteligente. Estamos é, falando de galera que realmente estava numa época... Sabe, a gente acha que hoje ainda é ruim, ainda tem preconceito, ainda é Nossa, difícil é. achar algumas coisas. Que lá fora é muito mais fácil, não sei o quê, aqui é muito caro. Essa galera aí que o Saka tá citando é tudo galera que estava... há é, muito tempo atrás, muito tempo atrás. E aí eu acho que o outro que estava fazendo o vídeo era o Cauê, Gonçalves Cauê, que uh, é dono do site San que também é representante é de várias marcas internacionais. E aí, teve essa abertura para fazer o vídeo, aí ele falou, vou fazer. Eu falei, é, vai lá, pai, eu fumo, não né? vou ajudar em nada. Aí ele falou, não, mas me ajuda. Aí não ajudei, não ajudei de fato, que, que acabou, é, é, outra pessoa acabou ajudando ele. Só que aí ele fez um vídeo, o pessoal gostou, ele falou, não, vamos fazer. Aí como era amigo dele, a gente estava falando ele ô, Agora ele tá fumando aqui, vamos gravar um vídeo? Eu falei, repito. Não quero aparecer. ajudo segura a câmera, fico lá, pego água por você, o carvão se precisar, mas não apareço. Nem vem que se estoura, o negócio é errado, eu ficava meio E aí, um dia, uh, veio a, a, a falecer um parente, um, um parente dele, e ele era no dia que ele ia gravar. Ele tinha que viajar para o interior, para outro estado, nem né? corpo certinho nesse detalhe. Ele falou, pô, não... Não, não consigo gravar, se alguém tem que gravar, essa pessoa é você. Porque você acompanha tudo, você sabe fazer. Eu falei, não, não sei fazer não, eu só fico olhando. Aí ele falou, grava lá, pô, sabe, usou aquele sentimentalismo, sabe, aquele emocional barato, ah, né? <risos> é mentira, no barato não, né? Porque era muito é, importante não. a situação do familiar. Mas ah. o, o barato, tipo assim, ah, você sabe, você acompanha, eu falei, não, tá bom, vou fazer. Aí eu fiz o primeiro vídeo, tremendo, tremendo, o homem, eu tava assim, ó, igual a vara verde, tremendo. Nem eu agora, perdi. <risos> Nossa, ó, o jeito que você tá hoje aqui, nem se compara com a gente que eu tava na primeira vez. Eu, tava, eu não conseguia falar. A boca, ela entortava. E aí eu fiz o primeiro vídeo. Eu falei, vamos dar rajada aqui de, de, de negativo e de dislike. Não deu outro, cara. Foi bom. Me surpreendi positivamente. O pessoal gostou. E aí eu fiquei, beleza. Fiz o primeiro, não faço mais. Aí eu falei, ah, cadê o, aquele japonês lá? Fazendo não sei o quê. Faz vídeo. Aí você fazia fazer como que eu mesmo na duplinha. O vídeo era dele, a autoria dele, mas eu participava. Aí depois comecei a fazer, voltei a fazer os meus. A fazer os meus, aí deu super certo, aí depois eu parei por causa do trabalho, mas foi por causa disso que eu acabei. Foi coincidência, não foi nada planejado para gravar. Bom, é, explicando uma coisa muito legal, provavelmente tem uma galera aí que está acompanhando o vídeo que é mais nova e tudo mais, não tem conhecimento sobre o blog da Guilherme. O que, que era o blog do Arguilha? Era realmente um blog, naquela época se usava muito o blog, né? Era o Exato. do das redes sociais, era o blog. Hoje em dia, o que é? as páginas do Facebook era como se fosse blog. E foi a partir do blog do Arguilha que surgiu a maioria dos grandes youtubers que a gente vê hoje, os grandes influencers, os grandes também marcas representantes, como o saco estava falando aí de é, pessoa que era do blog, foi para a ProRuca, foi para não sei o que. Então o blog realmente foi o percussor. Foi uma é, comunidade que realmente ajudou muito. Eu acho que é da melhor maneira possível. Começou como uma comunidade, realmente não. dessa forma. Não uma comunidade do Orkut lá, no, no, não, né? não. mas uma comunidade no sentido de pessoas unidas Sim. ali, né? Então, realmente, foi bem... Né? Eu acho que foi a melhor extensão que eu já ouvi em tantos anos. Até porque, como antigamente era muito espaçado, muito segmentado, não era tanta gente, é, Fumando, hoje em dia a gente tem a oportunidade de ter feiras. Em Brasília aí tem o Nard aqui em São Paulo a Expo Rua que também é, começaram com esses encontros de comunidade. Mas naquela época, como era muito espaçado, o blog conseguiu unir essas pessoas que estavam em vários locais, que precisavam de informação. Era um momento que tinha muita pouca informação sobre. É, a gente sabe, eu estou aqui no canal, Saca, uma das principais funções assim que a gente tem é realmente passar informação aí para a galera. É, Quebrar o preconceito, é quebrado com a informação, com o conhecimento, e o blog teve um papel muito importante nessa questão. Assim. Você nem queria chorar aqui. Se demonstra do rapaz é esse, eu não sei nem quando a gente vai bom. Você imagina quando estiver bom. Você descreveu o perfeito, eu não tenho nada, nada, nada, nada. Que massa. Fala um pouco pra gente, saca, como foi que você percebeu realmente que, tipo, vai, o vídeo era a sua praia, que você queria fazer algo diferente, você. Realmente queria fazer isso, às vezes não, claro, profissionalmente, porque demora mais um pouco, Sim. mas realmente era uma parada que você curtia e queria fazer, né? não só quando você começou, que você falou que foi uhum. essa questão de ocasionar, né? mas quando você, pô, quero fazer. Então, show. É, da, da época do blog, eu fiz alguns vídeos, aí eu tinha por causa do trabalho, não queria misturar muitas coisas, e aí eu voltei depois com um podcast, que aí foi o Podcast, que era um programa de rádio. Eu gravava começo conversa por Skype, aí a gente tinha um tema, ficava falando E aí eu gente tava igual pro programa de rádio, eu falava assim Ah Roberto, tá bom, a gente vai pro intervalo agora De intervalo, não sei o que eu colocava, mas eu queria fazer igual os programas de águia. Então, Roberto, toma tá uma música fala toma tá uma música Aí o pessoal dava aquela maratinada, tipo, deixava uma música rolando Aí eu voltava, chamava E aí eu parei também Ou seja, eu fui de idas e é, vidas Aí eu parei, depois de, depois de, algum, de um ano, mais, mais de um ano Aí voltei com aquele Arquenicast, foi o primeiro conteúdo deu, uh, Março, março, abril de 2014 e aí, onde a AgriCast voltou para o vídeo, onde era ao vivo, já não era gravado. E aí, fazendo a GleeCast, comecei a ter uma noção, tra trabalhava junto, fazendo a GleeCast na segunda-feira, trabalhava. E aí, no final de 2014, com já oito meses uh, de AgriCast, eu falei, oh, acho, acho que acho que é, é o caminho. Peguei, pedi minha rescisão, saí do trabalho. Você saiu do trabalho, Saiu Saí do trabalho para o GleeCast. Tanto que muitos deles me acompanham até hoje e acham muito engraçado. E aí depois, no ano seguinte, 2015, em maio de 2015, se não me engano, aí nasceu o De Chuchu Misturado. Então aí um vai completando, tá completando aí seis e o outro cinco em 2020. seis anos. Bastante tempo. E realmente você, pô, como você falou, você largou o trabalho e tal, já teve alguns momentos que você pensou em tipo, pô, não é porra, será que eu não devia... É, seguir minha faculdade, claro que você está fazendo algo de comunicação, mas tu tipo, realmente daquela pesada assim da Londra, realmente tipo... caraca, todas as perguntas boas é que eu nunca, nem que eu nunca, que eu nunca parei para pensar, mas talvez eu acho que me ganhei ter perguntado feita essa reflexão, mas não, nunca tive esse essa ideia de voltar de retroceder, porque eu sou eu demoro às vezes a decidir. Porque diz a minha família e me namorada que eu sou de Libra, e aí é pra decidir. Enfim, aí eu levo, eu não sou muito de astrologia, mas aí eu levo como uma verdade. Mas eu sou uma pessoa que tem o costume de demorar a decidir, hoje não mais, hoje eu sou muito decidido, tenho, né? Trabalho de uma maneira diferente. Mas nem daquela época quando eu saí, eu falei, é isso. E até hoje eu nunca tive assim, hum, será? Nossa, ou água... Até mesmo na situação que a água bateu na bunda assim, eu falei, não, vamos seguir. Então aí, uma decisão pesada dessa tem que persistir, eu vou até a última gota. Até onde der. Irado, irado. Você já viu muito, né? Só para terminar que já viu muito com a Aguirre, é, com o canal, é, com a Aguirre Cash, com outras marcas que você representa. Se você pudesse citar aqui, vamos lá, três, que eu sei que foram muitas, experiências que a Aguirre te proporcionou, que foram experiências simples, assim. Claro que teve muitas, claro que... A gente tava falando aqui sobre toda vez que a gente fuma um rocha, que eu tô aqui fumando um rocha com saca mesmo se a gente não tivesse gravado o vídeo, mesmo que o saca não fosse o saca do TSM de 300 é, mil inscritos, seria uma conversa boa, um cara firmeza, então a gente proporciona isso muito, e são experiências, claro, cada uma memorável, mas três aí que foram diferenciadas, que você pode citar pra gente. Eu vou, nossa, é difícil, hein, mas eu vou, a primeira eu vou tentar englobar várias uma só, porque assim, conhecer meu país. Eu acho que isso não tem preço. Eu tenho ido para Brasília, comeu uma pizza da molho de tomate por R$ reais, Sei que vocês ficaram bravos quando subiu de um 1 para dois <risos> que era barato pra caramba. E houve quase um motim lá contra o aumento de 100%, que é um aumento considerável. Mas conhecer Brasília, Santa Catarina, Paraná, ir para a Amazônia, Puts, isso foi uma viagem também incrível. Eu tenho muita vontade de ir para o Nordeste, para a rua do Nordeste, está crescendo, o norte do país. Enfim, conhecer o meu país é o primeiro ponto. E conhecer pessoas incríveis e saber que o Brasil ele tem uma questão muito igual, acho que assim pode dizer, na grande maioria, muito igual, que é a felicidade de cada brasileiro de ser bem recebido em qualquer lugar que você for. Esse é definitivamente o meu primeiro ponto. O segundo é conhecer o Kid Bengala. <risos> Cara, essa aí não entra nas três porque. <risos> Poderia. Dar, mas foi uma.. Ó, essa eu preciso citar. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei assim. Imagina. Eu nunca dormi falando. Porra, será que um dia eu vou fumar o um Arguele com o Kid Bengala? Nunca, nunca, nunca, nunca. Pior que ele nem fuma, né? Ele não fuma nem bebe. Isso é muito esse é Não que eu achei que, porra, sei lá, ele trabalhar com com a indústria de filmes adultos, que ele fosse um alcoólatra ou algum <risos> tipo, né. Mas eu pensei que ele bebesse alguma coisa, socialmente, mas não tá, zero, zero, zero. Fitness total, tal, tá, não sei o que, beleza. Ele tá dele, eu não ia com uma distância. <risos> <risos> uma grande distância. Mas foi muito divertido. Mas eu acho que é, a segunda parte, aí, aí também conhecer outros países, isso... É, bem que as duas eram é, praticamente viajar, mas conhecer outros povos também, não a só o Alemanha, Rússia. É, Portugal, Espanha, Suécia, Rússia, sei lá. Eu não, acho que foram esses, eu não, não sou muito bom de... foi até para Peru, cara, foi até para Machu Picchu. Ah, lançamento. É, quando teve a própria Machu Picchu da linha World, também foi um dos, né, um dos lugares mais paradisíacos, paradisíacos e desejados todos os turistas do mundo e foi sensacional. Uh, e a terceira, a terceira eu acho que ela é muito mais minha, assim. Eu acho que é poder, eu me recrei num sonho, no sentido de recriar um sonho, porque eu, eu tinha vontade de ser um apresentador, de ser um locutor de rádio, e nesse tempo, vivendo isso, eu vi algumas coisas do mundo do rádio que eu não gostava, sobre sujeira, sabe, essa coisa de... um pouco da que sempre pausa assim, ah, a televisão é meio, sujo, meio corrupto meio corrupta, não sei o quê. Não estou dizendo que para todos os profissionais, mas o que eu vi, o que eu trás, vi né? um por trás dos bastidores, que eu falei, eu, dificilmente, se eu seguir da linha de assassino que eu levo, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E através do Arguile, eu recriei um sonho de viver disso, de poder ser quem eu sou, de não precisar forçar, fingir ou mentir sobre o que é a minha pessoa, e ter minha própria felicidade, né? A minha buscando todos os dias, não buscando ser feliz, mas buscando a minha autenticidade, sabe? Aquela coisa genuína que a gente faz com tanto carinho. Então, acho que esses três pontos, poderia falar uns milhares milhares. vou passar a mangueirinha aqui pro saca, que o vídeo já tá chegando a fim. E tamo junto, obrigado a todos que acompanham, que o canal cresça muito, muito muito mais é isso aí é isso como o saco falou se inscreve aí deixa o like nesse vídeo aqui, é um like enfim ajuda muito é, aqui embaixo vai estar tá, é, toda o, os canais do sacamoto tanto o agilicash quanto o tsm e é isso, isso. É as redes sociais do canal também estão passando aqui então embaixo se inscrevam acompanhem nós e bora valeu valeu